Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo, vamos falar hoje sobre formas da equação de reta, ok? Então acompanha aí, até mais! Bom, vamos começar com a forma geral, uh, revisando, porque a gente já conhece, é aqui que, nós, que eu apresentei para vocês na aula anterior, e... E ela diz o seguinte, então que nós podemos determinar pelo menos uma equação nesta forma em qualquer reta, toda a reta vai ter essa equação, ou um formato assim, então na forma ax mais by mais c igual a zero. Uh, e esta tem que ser satisfeita para qualquer ponto P em x y, tá? Então ela tem que satisfazer qualquer ponto, tem que satisfazer esta equação. Se não satisfazer essas coordenadas, não faz parte da reta, a forma geral. Então seguimos. Após nós temos a forma reduzida, tá? Dada a equação geral da reta R, AX x mais by mais c igual a zero. Se b é diferente de zero, nós vamos ter aqui. Uh, B, Y igual a menos A, X menos C Depois, dividindo toda a equação por B Vamos ir colocando, separando aqui o X Nós vamos ter então que M é igual a menos A sobre B Q menos C sobre B E ela vai ter essa forma aqui Deixa eu só destacar Sim. Esta forma aqui Que é quando a gente trabalha com função É a forma da função afim, certo? Então f de x igual a, a x mais b tá? Que m e q são os coeficientes tá? E esta é a forma reduzida Então m pode ser expressa por Menos a sobre b e que pode ser expressa por menos C sobre B, ok? Então vamos seguindo. Então vamos lá, para um exemplo, se uma reta R passa por A e B, qual é a equação reduzida? Bom, vamos lá. Podemos encontrar a equação geral, como nós já vimos antes, né? x, y, 0, 3, é a coordenada dada menos 1 um e 0, outra coordenada dada, completa esta coluna com 1, um, este determinante deve ser igual a 0. Esse método a gente consegue encontrar a equação geral. Da geral, nós escrevemos a equação reduzida. Vamos lá, então, calculando o determinante, primeiro pega a diagonal principal, que aqui eu tenho 3x, diagonal, uh, seguindo menos 1 um vezes y, menos 1 um vezes y, vezes 1, um, menos y, por fim, aqui, 1 um vezes 0, vezes 0, 0. Agora, trocando sinal, diagonal secundária, menos 1 um vezes 3, vezes 1, um, menos 3, menos x vezes 0, vezes 1, um, 0. E 0 vezes y, vezes 1, um, também 0, igual a 0. Vamos só escrever os termos que sobraram aqui, então. 3x Menos y, menos 3, igual a zero. A forma reduzida, então, nós basicamente, nós isolamos o y. Como está aqui, eu vou trazer ele para cá, vai ficar assim, ó, 3x menos 3, igual a y. Ou, colocando o lado esquerdo aqui, y igual a 3x menos 3. Esta é a forma, então, reduzida. Aqui a forma geral, seguindo então, vamos para adiante, agora vamos para a forma segmentária. Então, considerando de uma reta, consideramos uma reta R que intercepta os eixos cartesianos nos pontos Q0 e Q e P, P0 distintos, a equação dessa reta é, acho que essa forma é bem interessante, porque muitas vezes o gráfico nós definimos as, pelas interseções com o eixo x e o eixo y. Veja que se eu possuo esses pontos, o determinante vai ser então qx mais py menos pq igual a zero, Organizando isso, vamos ficar como Qx mais py igual a Pq divide, uh, dividindo por Pq, toda a equação vai ficar x sobre p mais y sobre q igual a 1. Tá, olha que interessante aqui. Então veja que como é mais fácil encontrar esta equação a forma segmentária apenas tendo esses valores as interseções com eixo x e y então veja que x fica dividido por p pelo pelo valor da sua abscissa e y dividido por q pelo ponto que está na ordenada que está em cima o valor não nulo que está na sua ordenada igual a 1 tá? ela vai ter sempre esse formato variando de acordo então isso facilita um bom tanto na hora de construir o gráfico, na hora de encontrar a equação. Então veja o seguinte, obter a equação geral da reta que intercepta os eixos P e Q. Então como vimos, eu posso escrever na forma segmentária é x uh, sobre P mais y sobre Q igual a 1, em que P é o valor não nulo aqui, aqui o valor da abscissa. Tá? Então vai ficar x sobre 2 e y sobre o valor da coordenada, que é menos 3, igual a 1, certo? E agora, para escrevermos na forma geral, então vamos multiplicar a equação toda por... Posso pegar o, o MMC entre 2 e 3 neste caso vamos fazer por 6 vai ficar assim então 6x sobre 2 mais 6y sobre menos 3 igual a 6 simplificando aqui 3x já vamos fazer o jogo de sinal aqui, menos 2y menos 6 igual a zero, está aí a forma geral, esta forma geral, ok, veja como foi mais fácil do que fazer, ah, eu poderia, poderia utilizar um determinante para chegar nesse mesmo valor, sim, poderia, mas tendo o conhecimento e podendo estruturar dessa forma, acaba saindo mais rápido, ok? Interseção com os eixos. Consideremos uma reta R de equação geral, Ax mais By mais C, igual a zero, com A diferente de zero, B diferente de zero e C diferente de zero. Para que a reta corte os eixos em pontos distintos P e Q, determinemos então P e Q, esses Minúsculo que, é minúsculo, que são os valores da abscissa e ordenada. Então veja o seguinte, para que o ponto corte uh, o eixo das abscissas, então esse ponto P para ele pertencer à reta R, para pertencer à reta R, então deve satisfazer esta a equação, o A vezes P, mais B vezes zero, já que ele está em cima do eixo das abscissas, tá? mais C igual a zero, portanto, P deve ser igual a menos C sobre A. E aí, para que este ponto Q, que está em cima do eixo das ordenadas, então, B vale zero. Tá? Então, A vezes zero, mais BQ mais C, isolando aqui o termo, então, Q igual a menos C sobre B, ok? Esses vão ser, então, as coordenadas dos pontos que estarão em cima dos eixos das ordenadas da ordenada e abscissas, ok? Obtenção da equação segmentária a partir da equação geral, tá? Então, como chegar nessa equação segmentária? Veja o seguinte, eu tenho uma equação geral Lembrando que a equação segmentária Ela vai ter que ficar então É bem relativamente simples o processo Lembrando que ela tem que estar Ter esse formato aqui né? X sobre P Mais Y sobre Q Igual a 1 eu, Basicamente eu isolo Esse termo independente, o C tá? Vai ficar menos C Divido a equação toda por menos c, já que eu preciso ter 1 um aqui, né? Então vai ficar assim, então, a menos a dividido por c, menos b sobre c, vezes y, igual a 1. Um. Depois eu só estruturo esse jogo para o denominador, né? Vai ficar menos a sobre c, vai ficar então x dividido por menos c sobre a, e aqui a mesma coisa y dividido por menos c sobre b, onde, então, menos c sobre a é p, menos c sobre b é q, como já vimos. E assim, chegamos na forma segmentar. Vamos ver aqui na prática um exemplo. Tá? Então, olha o seguinte, eu tenho a reta R, 7x mais 11y mais 3 igual a zero, então, isolando... 3 aqui, vai ficar menos 3, divido a equação inteira por menos 3, então vai ficar menos 7 terços e menos 11 terços igual a 1, já que dividimos toda ela por menos 3. Depois, joga a fração para o denominador, então o menos 7 terços vai ficar menos 3 sétimos e y sobre menos 3 onzeavos. Bem simples o processo, tá? Por fim, aqui, chegando na forma paramétrica da equação. O que é a forma paramétrica de uma equação? Uh, a forma paramétrica, ela define a partir de, um, de uma terceira variável, cada um os valores x e y. Esse parâmetro, esse, essa variável t, ou terceira variável, deixa eu botar aqui, essa terceira variável t, que é um parâmetro, por isso forma paramétrica, né, ela vai poder definir cada um dos pontos a partir de t, de valores proporcionais. Então, aqui vamos seguir um exemplo. Se os pontos de uma reta R satisfazem as leis x igual a 3t mais 4 e y, igual a 2t menos 1, veja que são duas equações separadas, mas que estão em função do mesmo valor t, da mesma variável t. Então, olhe como que nós montamos o gráfico em função das equações paramétricas. Eu, aqui eu tenho uma tabelinha que facilita um pouco o processo, veja o seguinte, eu desconheço x e y, eu tenho as equações... E aí o que eu posso fazer é aplicar o mesmo valor para t, tanto numa quanto em outra. Assim eu consigo formar os pares ordenados. Aqui eu tenho, quando t é 2 terços, substituindo então 2 terços, vou fazer na primeira aqui. Então x igual a 3 vezes 2 terços mais 4. Isso aqui resulta, eu posso simplificar, então 4 mais 2, 6. Aqui, substituindo t por 2 terços em y, vai ficar então 2 uh, menos 3 que multiplica 2 terços. Da mesma forma, simplificamos, 2 menos 2, 0. Aqui está. Tá? E assim segue. Lembrando que eu sei que é uma reta, eu bastam dois pontos para eu conseguir formar a reta, que foi definido vários outros pontos. Tá, vários pares ordenados, mas basta dois pares para nós conseguirmos definirmos o gráfico da reta, ok? E aí chegamos. Uh... Tá, então, e aí para definirmos, lembrando que aí para definirmos a partir destas equações, o, a equação geral, da paramétrica chegar à equação geral, então basta eu pegar dois pontos e aplicar a nossa regrinha que nós utilizamos pelo determinante, por exemplo. Mas uma outra maneira que eu acho mais simples a partir da paramétrica, eu tenho, vejo que eu tenho as duas equações x e y em função de t, então basta isolar o t em ambas e igualar, por exemplo, vez que essa equação em função de t, trocando, trocando, né, isolando t, vai ficar t igual a x menos 4 sobre 3, e esta isolando fica 2 menos y sobre 3. Igualando, então, as duas equações, então, fizemos, podemos simplificar aqui o processo, então, vai ficar x menos 4 igual a 2 menos y, isolando, e aí chegamos na equação geral. A partir das paramétricas, chegamos na equação geral. Tá? Super simples. Mas lembrando então, retomando, a equação, a forma paramétrica é essa forma que eu consigo expressar em forma de duas equações e um terceiro e uma terceira variável chamada parâmetro, tá? Ah, uma observação importante neste item, diz assim, como norma geral, no caso em que é dada uma equação de uma reta, numa forma A e pede-se a forma B, devemos usar o um esquema, esse esquema aqui, eu tenho então uma equação no formato e quero mudar para outro, ela sempre vai passar, eu vou transformar ela na forma geral e da forma geral eu vou para a reduzida, por exemplo, se eu quisesse da paramétrica para forma reduzida, então eu pego a paramétrica, encontro a geral a partir do método que eu acabei de mostrar, e a geral, e aí isola o y, por exemplo, e manda para a forma reduzida, Tá? E assim vale para vários outros, os outros tipos, como a gente já chegou até aqui e vimos quantas possibilidades existem. Né? Então, aqui diz assim, obter a equação segmentária da reta, cujas equações paramétricas são. Então, veja que eu quero das paramétricas para a segmentária. Então, vamos seguir o um esquema. Então, vamos pegar essas paramétricas, transformar na geral e da geral nós vamos para a paramétrica. Ok, vamos lá, uh, desculpa, vamos para a segmentária, então o primeiro passo aqui é isolarmos em as, nas duas equações em t, vai ficar assim, então x igual a 3t mais 1, então teremos x menos 1 igual a 3t ou t igual a x menos 1 sobre 3, tá? reservamos. Agora, da mesma forma, vamos fazer aqui com a equação y igual a 4t mais 5. Então, vai ficar y menos 5 igual a 4t, ou t igual a y menos 5 sobre 4. Bom, igualamos as duas, então vamos ter x menos 1 sobre 3 igual a y menos 5 sobre 4. Posso fazer produto dos meios pelos extremos? Ok, vamos ter então 4x menos 4 igual a 3y menos 15. Vamos seguir aqui em cima. Então, vai ficar 4x menos 3y e o menos 4 mais 15 mais 11 Igual a zero. Esta aqui é a forma geral. Agora da geral nós vamos partir para segmentária. Então lembrando, segmentária nós temos que primeiro, o primeiro passo é isolar este, o 11 para cá. Vai ficar então, vamos mudar um pouquinho a cor para não misturar as coisas. 4x menos 3y igual a menos 11 Agora, dividimos toda a equação por menos 11, porque eu preciso uh, transformar aqui em 1. Então, vai ficar 4x, ou menos 4x sobre 11, mais 3y sobre 11, veja que eu já fiz um joguinho de sinal aqui, né? Igual a 1. E, por fim, para terminar, vai ficar x igual a... Menos 11 quartos mais y sobre 11 terços igual a 1. Essa aqui é a forma. Vou ficar em cima. Segmentária. Ok, pessoal? Então, é isso sobre tipos de equações. E até a próxima!